Fala pessoal, mais um destaque do Canadá começando para vocês. Estou aqui de novo com a Marilene da Evisa. Muito obrigada por estar aqui de novo no nosso canal. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez. Vai é um prazer ajudar o pessoal a entender mais sobre o mundo do Canadá. Com certeza. E hoje a gente vai falar de um pouquinho um assunto um pouquinho mais técnico para vocês. A gente vai falar sobre como migrar para o Canadá com college, tá? Então migração por via de estudos, né? Que é o, o trabalho que a Evisa desenvolve há muitos anos já. Então a gente vai falar sobre migração com processo de estudos. Então se você está interessado nesse vídeo, já deixa seu like, já deixa seu comentário, já se inscreve, porque vai ter muito conteúdo bacana daqui para frente, direto de Vancouver para vocês. Tá interessado nesse vídeo? Fica comigo e check it out. Falando de college, então, Marilene, como que, como que funciona esse universo da pessoa que vai vir fazer um college e ela vai migrar? Qual, qual, que é, qual que é a ligação dessas duas coisas? Como que ela consegue migrar e fazer college? Bom, a primeira coisa é que é, o Canadá, diferente da Austrália, por exemplo, ele considera legítima a intenção de fazer um visto temporário com a intenção de residência permanente. Ou seja, fazer um college para migrar. A gente pode, inclusive, usar isso no, no seu processo. Eu acho que tem que usar de uma forma bem adequada para que isso também não seja um fator que, que vai fazer um com que oficial não se sinta seguro de que você não vai querer voltar, é, que você não vai querer deixar do Canadá nem a força, digamos assim porque você uhum. não vai ter para onde voltar, então tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora de usar esse argumento Mas assim, o Canadá está aberto, né então para quem está acompanhando as notícias do Canadá, do ministro da imigração ele inclusive fala muito que o estudante internacional é a cereja do bolo é um candidato muito interessante que o governo quer atrair e reter para se tornar um, um residente permanente e um cidadão canadense. Quando a pessoa vem estudar, né, um estudante de college, ele primeiro tem a permissão de estudar 20 horas por semana. Então ele vai estudar full time, que normalmente varia entre 20, 30, 40 horas por semana, dependendo do college, e vai poder trabalhar part time, que são até 20 horas por semana. Tá? É, essa pessoa, trabalhando 20 horas por semana, a verdade é que, na maioria dos casos, ela não vai conseguir um emprego na área, depende muito da área, uhum. mas tem áreas que são tão aquecidas que eventualmente essa pessoa pode conseguir um trabalho na área, mesmo enquanto estudando, né, normalmente depois que tá aqui já há algum tempo, já fez um networking, então em alguns casos, por exemplo, quando a pessoa encontra um trabalho já nesse primeiro momento, mesmo trabalhando part-time, se for relacionado à experiência no Brasil, a gente já consegue entrevistar um processo de imigração com suporte do empregador, então mesmo Antes da pessoa terminar os estudos, a gente consegue fazer isso concomitante ao processo de estudos. Então essa é uma primeira opção que é bem interessante. Segundo, se a pessoa está vindo com um casal, o esposo ou a esposa desse estudante vai ter o direito ao vício de trabalho full time, por período integral. E essa pessoa encontrando um trabalho que seja relacionado à experiência do Brasil, que normalmente é de dois anos, a é exigência, mas é com experiência de um ano, então depende de cada programa provincial, esse candidato, né, o esposo ou esposa, pode também já aplicar para a residência permanente da família, mesmo que uh, o estudante ainda está completando o período de estudos. né? Legal. Se esse esposo ou esposa que está com visto de trabalho, trabalhar por um ano aqui no Canadá, numa função que é considerada skilled worker, ele também qualifica para um programa específico chamado Canadian Experience Class, que é também uma forma de imigração possível, né, que que dá vários pontos, né, bonus points quando você completa esse esse 1 um ano de experiência canadense. Que é quando você trabalha para uma empresa canadense, que pode ser tem que ser na sua área ou, ou qualquer área. Pode ser qualquer, qualquer área, área, desde que seja considerado skilled worker. Então a próxima pergunta é, o que é? O que é é o que é um skilled worker? Na verdade eu ia te perguntar sobre o Canadian experience por último, mas já que você entrou nesse tópico, já já vamos vamos falar do do, do skilled worker também. Legal. Então assim, Trabalhar numa função skilled worker é trabalhar numa função que de acordo com o National Occupation Database do, do governo é, é classificada com uma função é, que você requer um treinamento específico, um conhecimento específico para executar. eles têm níveis, então tem o skill level type 0, que normalmente é gerente, então gerente de qualquer coisa é skilled worker, né? Tem o, o skill level type A. Né, o A, como a gente fala aqui né, Noc A Que é quando você é especialista Então normalmente se você pensar assim Quem faz uma faculdade no Brasil e trabalha na área É um, um Skilled Work tipo A Tipo A Então vamos dizer assim Vai de médico, advogado, veterinário Analista de marketing, analista financeiro é, Administrador né, Engenheiro é, Então todas as funções são funções especialistas né? E aí É é, lógico, se a função é regulamentada, é muito mais difícil você encontrar um trabalho naquela mesma posição aqui. É, mas existem assim, várias funções, como se você de né? marketing, administrador, comprador, financeiro, logística, que são consideradas é, skilled worker, né ser especialista, e que, e que você tem uma facilidade de entrar no mercado de trabalho e atuar nessa área. Né? O pessoal de TI também, né uma facilidade Sim. muito grande. a, TI, a gente sempre, sempre que a gente esbarra com um cliente que é de TI, a gente já... É uma delas que a gente falou no primeiro vídeo que a gente fez é. junto, que é o cliente estrela, né? O cara que é de TI, a menina que é de TI... É estrela. É, é bem mais fácil, bem okay. mais fácil. Tendo autorização de trabalho, ou seja, é, sua se esposo ou a esposa veio estudar, vai entrar no mercado de trabalho, vai conseguir o suporte do empregador, vai conseguir viabilizar o programa de imigração, assim, super tranquilo. E tem o NOC B, que ele é, primeiro, supervisor de qualquer coisa. Supervisor de qualquer coisa é considerado skilled worker, né? No tipo B. É cozinheiro, assistente administrativo, assistente de forma geral, então um assistente financeiro ou contábil, que a gente chama aqui de bookkeeper uh, as funções de, de suporte à construção, então instalador de drywall, eletricista, mecânico, é, encanador, né, então Toda essa pessoal da equipe técnica de construção, até o cement finisher, que é quem coloca cimento em construção, tudo isso é skill level B. Tem também graphic designer, que eu acho que deveria estar no A, mas está no B. O suporte de help desk de TI ou suporte de redes também está no NOC B. Então, assim, é, de forma geral, é muito tranquilo você ter uma função de skilled worker no Brasil. E aqui, uma das vantagens do Canadá, na minha opinião, é que o mercado é muito aberto a contratar, a, a contratar profissionais, né? que tem experiência do Brasil. né? Então, é, assim, é bem tranquila essa transição, não né? existe essa resistência. Ah, você não, é, você não nasceu aqui, você é um, é um imigrante, eu não vou te dar trabalho. Você tem um inglês com sotaque, não. Aqui no Canadá, você é muito bem recebido no mercado de trabalho. Né? A então, gente sentiu bastante isso mesmo. Então, esse é, é, é um caminho também é, possível. né? Então, mesmo, por exemplo, que o college seja privado, quando o college tem um programa de estágio, que a gente chama de co-op, e a pessoa pode trabalhar full-time nesse período, encontrando um trabalho relacionado na área, pode aplicar. Para quem vem para um college público, né, tem o, o summer break, por exemplo, que a pessoa pode trabalhar full-time, conseguir um trabalho na área, pode aplicar. Não conseguiu um trabalho durante o summer break, mas conseguiu part-time e o empregador tem interesse de colocar full-time, pode aplicar. Concluiu o college, né, recebeu o post-graduation work permit se o college for elegível, vai ter o visto de trabalho, né, pelo mesmo tempo que você estudou, né, se o college for maior do que oito meses e menor do que dois anos, ou se o college tiver sido de dois anos ou mais, o período do post-graduation work permit é de três anos, encontrou qualquer trabalho, e aí pode ser em qualquer área, não precisa ser relacionada com o empregador, pode migrar. E eu ia te perguntar justamente disso, num pouquinho desse, do, do PGWP. Eu, eu queria que vocês que estão assistindo e já acostumassem um pouco com as siglas também, porque ah, toda vez que eu falo PGWP, alguém fala, o que é o PGWP? Aí eu tenho que explicar, o Postgraduate Work Permit, né? Sim. Então, já se acostumem com a sigla, a gente vai falar só PGWP daqui pra frente pra não ter que ficar explicando mais, né é, Era justamente uma das minhas próximas perguntas, o senhor já comentou um pouquinho sobre o college privado e o college público também, mas uma grande questão que a gente tem é justamente, tá, eu fiz o College Público, eu vou pegar o PGWP, o que que isso vai me ajudar? Além de poder trabalhar full time, né, por um ano ou três anos, o que isso ajuda, na verdade, na aplicação da pessoa? Canadian Experience? É isso aí, legal. Muito boa essa pergunta, vamos lá. O seu processo de imigração, ele vai estar muito ligado à sua possibilidade de trabalhar aqui, à sua possibilidade de ter o suporte de empregador e de você ter acumulado experiência canadense. Então, Post Graduation permite tudo isso, permite uhum. que você uma vez que tem autorização para trabalhar, consiga o um emprego e o suporte do empregador né? Ou acumula experiência canadense ou acumule pontos adicionais para fazer a aplicação de imigração é, Por ter se graduado aqui e ter trabalhado aqui, então tudo isso vai somando pontos para o seu processo né? Como o sistema de imigração canadense é uma soma de pontos e quem tem a maior pontuação é chamado Quanto mais pontos você é, gerar, melhor né? Então estudar no Canadá te dá bônus points, trabalhar no Canadá te dá bônus points ter um, um, um bom inglês, e aí, naturalmente, quando você estuda aqui, você melhora Melhor, o inglês, então isso também te ajuda com a imigração, então todos esses fatores te ajudam. E aí tem um outro que, que foge um pouquinho do trabalho, mas que é muito comum, né? É, as pessoas às vezes vêm aqui estudar, trabalhar, e encontram o amor da vida somente, né? Uma canadense ou uma canadense. Um canadense ou um uma canadense, ou até um brasileiro Acontece. que se tornou canadense Acontece. eventualmente, Acontece. né? Acontece. Acontece. E se casando ou morando junto pelo período de um ano é Possível migrar com o suporte do esposo ou esposa canadense. E uma última pergunta que eu queria fazer antes da gente finalizar esse vídeo também é uma, é uma coisa muito comum e fazendo uma, uma comparação à Austrália, que tem sido bem mais difícil para famílias migrarem para a Austrália, principalmente com filhos, uhum. né? É, a gente está falando de valores aí de 10 a 15 mil dólares por ano pra, por, por cada filho para estudar Nossa. na, na Nossa. escola pública. Uhum. E, uh, e aí a gente, eu queria comentar na verdade com, com, como que funciona para famílias virem. Eu sei que para quem está fazendo college. Público é, e que matricular os filhos na escola pública é possível, é né? possível. e é gratuito. É né? gratuito. Então tem, tem todo esse, esse lance também né? de, de quem está vindo com família. Como que funciona? Vou, vou, vou deixar essa, essa bomba para você, na verdade. Como, como que funciona? Quero vir com a minha mulher e com os meus três filhos e meu cachorro ainda. Ah, com, como que funciona tudo isso? Eu bem. acho, na verdade, até que é uma oportunidade para as famílias, porque imagina assim. É, hoje, uma família que, que pensa em fora normalmente é uma família que está estabelecida no Brasil, né, então tem uma boa condição financeira, estudou, trabalha no um emprego legal, né, então essa família pouco provavelmente vai ter os filhos na escola pública. No Sim. Brasil, o ensino público, infelizmente, é muito ruim né, para as crianças e é comum que as famílias tenham sempre os filhos na escola privada. Então, imagina assim, se você tem um, dois, três filhos, qual que é a sua despesa para manter essas crianças na escola? 50, 60, 70 mil reais por ano, por ano né? né? Escola. Então, assim, eu não sei, a minha irmã, por exemplo, eu tenho uma irmã mais velha que ainda está no Brasil, não consigo convencer ela de vir ainda, né? só a <risos> minha irmã mais nova está aqui, mas a minha irmã mais velha ela tem dois filhos. Ela fala assim, no mínimo, 3.500, 4.000 reais por mês, né? Então, como você fala assim, sei lá, 50 mil por ano das duas crianças no Brasil? sendo que aqui, se ela fizesse mesmo investimento para ela, para o esposo, por exemplo, estudar aqui, além eles terem a oportunidade de melhorar o perfil acadêmico deles, né? E, e pode ter um curso internacional, um dos melhores países para estudar do mundo, os filhos estudam de graça gratuito numa escola que é super boa a escola é pública é gratuita e é muito muito muito boa né então assim é... acaba sendo mais barato Sim. ou melhor tudo que você investe no Brasil para a escola para seus filhos você vai investir para es... o esposo para a esposa dependendo de quem do casal prefere estudar e ter um retorno desse investimento muito maior, né? porque não só os filhos vão ter uma educação de qualidade, mas também um, um do casal vai ter essa, essa oportunidade de melhorar o currículo, de ter uma experiência, e aquele que está com visto de trabalho também, né? então eu acho até que é uma ótima oportunidade. E assim, né? é, eu acho que a via de regra é, colégio público sempre permite as crianças do casal que estão em idade escolar estudarem de forma gratuita, e aí vão ter variações, de província para província, se for um colégio privado. Então, assim, de forma geral, eu diria: eu não recomendo colégio privado. Para quem está vendo com filho. Para quem está vendo com filho. Mas ainda assim é possível ter os filhos matriculados. Porque, por exemplo, aqui em BC, se uh, se você tem autorização de trabalhar por pelo menos um ano, mesmo que seja 20 horas por semana, ou seja, como estudante, e tem oferta de trabalho, Sim. de qualquer trabalho, você pode matricular seus filhos na escola gratuita, né? Ou se você veio estudar o inglês. Né, por pelo menos um ano, visto de 12 meses, né, de um pathway, por exemplo, e você é, vai entrar um college depois de completar esse pathway, você já tem aceitação pré-acordada com esse college, né a gente chama de carta de aceitação condicional, ou seja, você já está fazendo o curso de inglês para atingir o objetivo que você precisa para entrar naquele college, e você já fez todo esse planejamento e você aplicou para o visto de um ano. Seus filhos, mesmo que você está estudando inglês não pode trabalhar, seus filhos aqui em BC podem estudar de forma gratuita. Mesmo se for um college privado, ou escola de inglês também? Não. Isso, é se for escola de inglês, privada, mas tem que ser com a intenção de entrar no college público. Ah, só só com a condicional? Só então, com a condicional do college público e o visto de é de um ano. Mas isso é uma pergunta que vai ter vai ter nos comentários com toda certeza que a gente já vai evitar. Sim. Se você vem, por exemplo, com um projeto de fazer um curso de inglês com pé foi de um ano, já com a carta condicional, os seus filhos podem estudar gratuitamente no período enquanto você está fazendo foi ou só depois que entra na college? No período que você está fazendo pé, mas é isso é em que BC. BC, que ela tá falando de British Columbia, tá? Por favor, aqui, né? A província, <risos> obrigada, obrigada. a província de British Columbia, que estamos em Vancouver, que fica em British Columbia. que às vezes pessoas... Igual eu te falei, o pessoal do meu canal tá muito acostumado com a Austrália. O pessoal vai falar, mas, mas o que é BC? Aquela BC, BC, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo também, nos comentários. Acho que esse vídeo já, já, já teve bastante informação bacana, né? Sim, pro pessoal. Com certeza. Se vocês estiverem gostando dessa série com a Evisa, a gente volta, faz mais vídeos com a Marilene também, né? Pra mim vai ser um prazer ter você aqui nesse pra canal. Pra mim vai é é um prazer, com é? certeza. Eu tô... <risos> Só esperando para ver se o público gosta da, da minha presença, se está achando bacana o que a gente está trazendo. Eu tenho certeza. E pode recomendar também assuntos pra gente falar, pra gente conversar é só. Com certeza, muito bom. Se vocês quiserem recomendar assuntos, já vamos deixar para o pessoal recomendar para o próximo vídeo? Claro. Então já recomendem assuntos que vocês querem ouvir para os próximos vídeos, suas dúvidas sobre o Canadá que a gente vai tentar encaixar na agenda aqui da Marilene para poder fazer mais vídeos para vocês ao longo desse ano aí. a gente tá aqui pertinho mora é do lado aqui trabalha tá a do, lado, do então... lado trabalha do lado do escritório assim uma quadra <risos> uma de distância. quadra de distância do meio dela então dá pra vir aqui bem tranquilo aqui em Vancouver é né? só trocar um telefone com a pessoa tá tá vídeo então vamos então, marcar vamos marcar, marcar. <risos> ótimo Marilene né, queria agradecer mais uma vez a presença no meu canal muito eu obrigado mesmo acho que vai, acho que a, essas informações são de grande valia para todo mundo que tá assistindo. É basicamente uma consultoria gratuita que está dando aqui para pessoal. Claro, claro. Né? Não deixa de ser, né? São informações valiosas Exato. que vão contribuir para o planejamento deles, né? Exato. Então a gente agradecer muito o seu tempo de estar aqui, essa disponibilização do seu tempo também. Espero que você venha mais vezes aqui participar com a gente. Com certeza. E se vocês querem informações de orçamentos também, e mais informações pessoal pra gente conversar, trocar uma ideia, manda e-mail pra gente no info, arroba Não deixe de se inscrever nesse canal que vai ter bastante informação bacana sobre Canadá, Austrália e mais de 20 países que a gente trabalha ao redor do mundo. E a gente se vê num próximo vídeo. Beijo para vocês e até mais. Até. Okay. Tchau.